E aí, pessoal, Wordap0 na área, beleza, galera? Seguinte, hoje eu vou estar fazendo um comparativozinho rapidex e polêmico sobre qual que é o melhor clone de Overwatch, mano. E na minha opinião, o Hero Mission, ele se sobressai, tá? Então, do lado esquerdo temos o King of Legion e do lado direito temos o Hero Mission, aí ambas gameplays lado a lado para vocês compararem. O King of Legion decepcionou muito no aspecto gráfico, porque os desenvolvedores antes do, do lançamento é, tinham o jogo tinha um gráfico muito superior, então eles fizeram um downgrade gráfico, que é muito típico aí dos desenvolvedores, né, inclusive de console. Quem diria, quem diria, Ubisoft, né, que faz bastante isso. Então assim, galera, entre a expectativa de jogatina de ambos. Eu fico com Hero Mission, mas são dois jogos, dois jogos inspirados em Overwatch que compensa baixar, mano. Eu vou estar deixando o link de ambos na, de na descrição para você fazer o download, tá? E eu quero que você me diga aí, um entre outro, qual que você prefere, mano. Qual que é o seu favorito, se você já jogou ambos, se não, é, baixa aí, experimenta e deixa aqui o seu feedback geral tá galera vamos apoiar aí o canal galera deixando o like se você tá vendo esse vídeo agora não é inscrito inscreva-se vamos pegar uma meta aí de pelo menos 150 likes aí para fortalecer o canal tô fazendo bastante review aí dos heróis do hero mission e pretendo continuar e também Continuar jogando King of Legion, mano, porque quem sai ganhando somos nós, são dois jogos excelentes, mas na minha opinião Hero Mission é sobressalente, mas não significa que eu vou deixar de jogar ambos. No mais é isso, galera, tamo junto, valeu, falou, will, full.